Velho, together, test ride agora sim. Bom, para quem não sabe, eu fiz já um review do lançamento dessa moto. Aí agora estou pilotando, avaliando, então vou passar muito mais o um feeling do que ficha técnica. Se você quer ficha técnica, acessa aqui embaixo na descrição que você vai cair no outro vídeo. Vou também deixar recomendado no final e aí você lá vai ter tudo. A única gafe que eu cometi naquele vídeo, eu quero me retratar aqui, é que eu falei que o painel tinha indicador de marcha e não tem, desculpa, tá? Mas tirando isso, vamos falar do que eu senti da moto. A observação que eu quero fazer é que o, a grande mudança aqui fica por conta da estética, certo? Onde o design agora está mais agressivo, é, o tanque com duas carenagens, você vê o trabalho aqui de entrada e saída de ar, a carenagem frontal também, com um espírito mais agressivo, né? Essas sanfonas aqui, ó, dá para ver que foi importante, né? Andamos na areia, ó, proteger o... os tubos da bengala, né? A suspensão standard, suspensão vai 180mm, 150mm o suficiente para brincar à vontade na areia na terra buraco e o que chama atenção aqui é o conforto tá então é, se fosse pra eu ter uma moto para bater hoje eu diria que eu iria na brossa porque ela tem um motor econômico, ela é, é muito na mão, prática e extremamente confortável, demais, a gente pegou várias situações aqui, o dia, como você pode ver, não é o mais agradável e a moto, ela consegue ser gostosa numa situação dessa, então com certeza num clima seco, soleira e dia a dia, calor, é, tensão urbana, vai servir luxo. Bom, o motor você já sabe, ele é flex, ele entrega aproximadamente 15 cavalinhos, tá? 14,5 na gasolina, 14,7 no álcool. O torque, 1,46 na gasolina, 1,60 no álcool, aquilo força metro é a assim, 5.500 RPM. É uma moto muito leve, uma moto que tem uma distância muito agradável, tanto da altura do assento quanto do solo. Então aqui, qualquer estatura vai ficar legal porque ela não assusta, tá? E ela é muito macia. Ponto positivo... E não tinha como ser melhor para testar isso, gripe do banco. Eu vou falar uma coisa pra você, o banco continua com gripe, tá? Então, realmente funciona, eu parei aqui, vou ficar com gripe. Eu com capa de chuva, a gente sabe que a gente perde um pouco, inclusive a sensibilidade quando fica com a capa e você fica grudado aqui. Então realmente fez a diferença essa capa, tá? Isso é uma das novidades do modelo 2022 e ficou muito luxo. Bom câmbio de 5 velocidades, o motor, aquela suavidade que você já conhece, não é uma moto pra final, né? não é uma moto nossa senhora, mas cara, é uma moto gostosa. E a gente andou aí 70, uns momentos 80, até mesmo 90, cara, vibração zero. Então assim, pô, é, tá muito legal a moto, de verdade. Uma outra coisa aqui que eu queria falar pra vocês é que a galera fala dos cabos de feio aqui, mas ó, não atrapalha a visibilidade de painel, tá? É, em nada inclusive, isso aqui é, muita gente não gosta, mas e aí de repente na XR 90 vê que passa por aqui e tal, enfim, mas como essa moto ela tem uma proposta para qualquer tipo de uso, então é muito mais seguro inclusive o cabo passar por aqui e não pegar em nada, porque numa frenagem de busca alguma coisa, não tem como ele cortar nem nada. tô falando que os modelos que passam aqui, corta, mas aqui é fácil manutenção, é melhor, tudo fica luxinho, inclusive na proposta off-road que ela tem, tá? Falando nisso, ela tem uma configuração 19-17 e isso é perfeito pro on-road, tá? Porque ela tem essa proposta também do on-road, principalmente do cara que vai trabalhar com essa moto, eu vejo isso nessa moto, e no off-road, maravilhoso também. Pô, não tem... como eu falei no vídeo, a gente tá pegando uma situação aqui que é totalmente diferente e a moto se tá saindo bem, então... Essa configuração 19-17 está um luxo, pneu, medida 110-90 e lá na dianteira 90-90. É o MT60 da Pirelli, já andei com esse pneu em outras motos, é excelente para toda a situação e aquela medida na dianteira é a sacada de mestre, por quê? Porque ela fica com um feeling muito melhor, o pneu abraça muito mais e não tem a sensação de instabilidade na dianteira, mesmo numa situação de areia. Então no um asfalto vai sobrar. Outro ponto que eu gostei bastante dessa moto é a preocupação do protetor aqui. Ó, é um capa corrente que fica na frente aqui e isso de repente você escapa um pé, alguma coisa, passou numa situação que você precisa apanhar os pés, a moto escorregou, o pé bate aqui e não vai para a relação e não, você não se machuca. Então uma preocupação bem bacana e importante, tá? Achei um item é, fundamental, inclusive pra moto off-road. E aí vai, vou fazer uma lenda Na pista a gente é obrigado a colocar isso, então é, é bem legal. Filhos, é isso. O que eu posso falar pra vocês é que quem espera uma moto pra bater dia a dia, confortável, e inclusive na minha opinião, eu até acho mais da hora que a CG. Se você tá começando ou se fosse... Eu vou pegar uma moto pra trampar, cara, porque... Esse conforto, depois de horas e horas em cima, vai fazer a diferença, tá? Então, perfeita. E quero agradecer muito, inclusive, o convite da Honda por um evento desse, essa situação que extraiu, viu? de verdade. Outro ponto positivo, que eu vou fazer um adendo aqui, é na bota de vento aí da forma que eu chamei na água e não entrou de jeito nenhum. E é o seguinte: a Flare continua sendo impressionante na chuva, tá? Inclusive tem a Flare 2, tem a a Flare 2, tem várias aí. Revit, um luxo. Agradecer a Moto Sprint aí que sempre me protege com o melhor. Tá bom, filhos? É isso aí. Espero que eu tenha é, atendido aí as suas dúvidas. Uma outra. Me lembrei agora que eu olhei aqui o espelhinho também baixa a vibração e você olha ele pequenininho aqui, isso é bom inclusive pro dia a dia, mas você tem uma boa visibilidade, várias vezes eu tinha que olhar pra ver se não, não tinha ninguém atrás, ou mesmo pra dar aquela, oh, dá uma segurada aí porque vai passar numa situação meio, sei lá, e aí o, o espelho me deu uma boa visibilidade e eu não precisava ficar dando aquela pescada pra procurar alguém, entendeu? Isso foi bem bacana também. É isso, tchugadinha, filho. Ai!